Meu nome é Luciano, nós viemos da Bahia, do Brasil né? e gostaria de parabenizar toda a equipe daqui da Health Istanbul, parabenizar mesmo de coração o tratamento e o profissionalismo é excepcional não temos nada o que falar somente a agradecer né? é, toda aquela atmosfera que a gente tinha de preocupação de angústia, de medo lá no Brasil até chegar até o momento de fazer a cirurgia, né? a dúvida tudo isso se acaba quando a gente chega aqui em Istambul, aqui da clínica. Quando a gente chega aqui, o profissionalismo e o comprometimento de toda a equipe faz com que isso fique tranquilo. Aqui hoje, fazer a cirurgia aqui do cabelo se tornou uma coisa tranquila, uma coisa prazerosa. A gente é absorvido por tão bom trato, né? a gente é envolto por isso, a cidade também é envolvente você faz bons passeios, bom, bom, boa parte de turismo, boa culinária o tratamento aqui da, da clínica também é muito bom então eu só tenho que indicar quem está em dúvida para vir fazer, pode vir fazer tranquilamente eu já falei com o pessoal aqui, pode passar meu contato lá do Brasil eu estou pronto para ajudar os brasileiros que estejam em dúvida pode me ligar, mandar whatsapp, mandar qualquer coisa que eu tiro dúvida fiz bastante fotos, fiz, fiz bastante vídeo então, é, estamos aqui para ajudar. Da mesma forma que a, a clínica ajudou a gente, vem ajudando e tratando a gente tão bem, nós lá do Brasil também estamos dispostos também a ajudá-los e comprometer a fazer o mesmo serviço. Bom dia, meu nome é Pedro, sou da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. É, soube através de amigos lá da minha cidade, sobre a técnica que é utilizada aqui na, na, nessa cidade aqui em Istambul. É, vim apreensivo, né, afinal de contas já tinha feito essa, essa cirurgia lá na minha cidade, uma outra técnica, e fui feliz lá, só que aqui eu vim com uma outra expectativa, porque a técnica que eu me submeti lá na época foi, foi invasiva, foi dolorida, e por isso de imediato topei o desafio, vim e passei por todas as partes, estou muito satisfeito. O profissionalismo das pessoas é muito grande, o comprometimento e é com muita alegria que eu passo para as pessoas que se dê essa oportunidade de, de realizar esse desejo de ficar é, esteticamente da maneira que se busca, né? Afinal de contas, quem está buscando fazer essa, esse implante é para melhorar o visual e, e com certeza a expectativa vai ser bem, bem atendida. Bom dia pessoal, eu sou de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia. Eu vim até aqui em Istambul através de um amigo meu, que falou muito sobre implante de cabelo, que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer e nunca tive coragem de fazer lá no Brasil, por causa da, da técnica desenvolvida lá. E chegando aqui em Istambul fiquei surpreso e muito satisfeito com a técnica usada aqui e com toda a equipe de trabalho aqui da clínica, é muito prazeroso, e inclusive com a cidade de Istambul, que é muito linda. E você, é uma pessoa que eu vou indicar muitas outras pessoas para vir fazer esse implante de cabelo aqui em Istambul. Um abraço a todos. da companhia de Curate. Aqui é para Rafael Suárez! Uhum. Uhum. Uhum. Decidimos fazer o um implante capilar aqui da Turquia Porque dizem que a Turquia é a meca do cabelo, é a meca do implante. Então, resolvemos um grupo de amigos para vir para cá, para realizar esse sonho. Né? A gente precisava e resolvemos vir para cá. Pesquisamos bastante e nos indicaram a, a Clínica Ré, of Istanbul. E eu, antes de chegar ao resultado, eu já estou muito satisfeito, porque o tratamento aqui é um tratamento excepcional. O hotel que vocês colocaram a gente é 100%, hotel muito bom o hotel, é, o translado também muito bom, as comidas também estão excelentes, o pessoal, o Rafa, o, o André, o pessoal lá da, da, da clínica, o, o Murá. Então é, o, a atenção de vocês com a gente está sendo assim 100%. Então claro que a gente quer que o resultado seja também 100%. Claro que a gente quer que, que venha dar certo o implante capilar. Mas até então, já está satisfeito o nosso desejo, que é ser bem tratado. Não tem nada melhor do que você ser bem tratado. Então, quero parabenizar em nome do grupo, a clínica e a equipe da clínica. Até o fotógrafo Rafa daqui também, sempre com a gente presente. É, falar agora, depois das palavras de Luciano, fica muito difícil, porque ele já abrangeu tudo aquilo, todos os sentimentos que nós estamos sentindo no momento, né? Mas eu posso falar que estou muito feliz, estou adorando a Turquia. Estou satisfeito com todo o tratamento de vocês e espero ter sucesso né, no nosso implante aqui e que possa voltar aqui outra vez para passear. Né? Muito obrigado a todos. Boa tarde, meu nome é Celiane, sou de Petrolina, Pernambuco, esposa de Rogheni, um dos que veio fazer o transplante. É, sobre Istambul, eu fiquei encantada com a cidade linda, com o tratamento dos meninos Murat, André e Rafa, trataram a gente super bem e fiquei encantada também com as pessoas. Aqui, o que a gente fala, é, escuta no Brasil, sobre Istambul, é que as pessoas são brutas, são pessoas é, muito ignorantes e que é muito perigoso aqui andar nas ruas. Eu achei Totalmente ao contrário. Eu achei as pessoas super simpáticas, as mulheres, mesmo com aquela burca, elas olham pra gente, elas dão risada, sabe? Não as que tampam o roxo completo, as que só, só tampam o, o, o cabelo. Elas rirem, elas são comunicativas, são simpáticas. Para mim foi realmente, eu fiquei assim espantada, porque... Lá, as pessoas do Brasil falam totalmente ao contrário. Então, amei o passeio de hoje. Vou falar só poucas palavras. Meu nome é Rogne, adorei ter acompanhado o grupo aqui. E a Turquia é maravilhoso, sem violência um país lindo, as pessoas bem simpáticas. E podem vir para a Turquia, minha gente. Esse é o bom país. Estamos adorando a viagem, adorando o passeio. A, a cirurgia já foi realizada, o tratamento que a gente recebeu, que os meninos receberam na clínica foi muito bom, é, esse passeio que a gente está fazendo hoje, conhecendo a cidade, tem sido muito proveitoso, lugares belíssimos a gente visitou, há uma cultura completamente diferente da nossa, né? estamos tendo a oportunidade de desmistificar muitas coisas que a gente Ouve falar, né, muitas coisas que a gente imagina e a gente está tendo a oportunidade de vivenciar esses dias e desmistificar essas coisas. É, essa sensação que a gente tem de que é um país que vive a Turquia é um país que vive, vive em guerra, que aqui em Istambul a gente ia se deparar com alguma situação que nos deixasse reticentes e receosos, né? A gente tem visto tudo de uma forma muito, muito tranquila. Uma coisa que me chamou a atenção é a segurança nos lugares. A gente entra num shopping center e passa por uma, uma, por uma revista, né, por um detector de metais. É essa sensação que a gente tem de, de repente, ah, vou visitar um, uma mesquita, um ponto turístico, vai haver um, um atentado terrorista, algo nesse sentido. Me senti muito tranquila, muito à vontade, acho que eu posso falar em nome de todo mundo, foi um comentário que todos fizeram, um comentário geral, é... a gente viver vi, esses lugares, eu né? me senti numa aula de história, né? vendo essas, essas mesquitas, essas grandes igrejas, essas construções antigas, tudo muito, muito bonito. Né, um banho de cultura, nós, tem, nós estamos tendo a oportunidade de, de experimentar e de vivenciar esses dias. E em nome do nosso grupo de amigos, a gente gostaria de agradecer a, a receptividade né, e dizer que estamos adorando tudo. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Milton. Há é, um certo tempo eu estava pensando em fazer uma cirurgia, um implante capilar, e decidi vir para a Turquia. E acabei conhecendo a Hair of Istanbul e marquei, agendei, vim, já fiz esse, o implante e recomendo a todos, porque foi muito bem, assim, na clínica tive um atendimento especial, é, fora dela estou tendo um atendimento fraternal, então recomendo a todos, tá? Hair of Istanbul é excelente.